bem, nos vamos acercando à reta final, vamos esperar uns, vamos esperar alguns segundos para já estamos na reta final. Agora sim, quero convidar Ricardo Patara do NICBR que vem aqui para anunciar nosso próximo evento, lá, LACNIC 40 2023. Boa tarde. Português, como o anúncio se refere a um assunto no Brasil, achei interessante falar em português. Novamente, boa tarde. Meu nome é Ricardo Patara, trabalho para o NIC.br. E em representação do NIC.br, gostaria de primeiramente agradecer e dizer que é uma grande satisfação para o NIC e para o CGI-BR hospedar um evento do LACNIC e LACNOG no Brasil. O evento LACNIC 40, LACNOG 2023, será realizado em Fortaleza, Estado do Ceará, no Brasil, entre os dias 2 e 6 de outubro de 2023. O último evento do LACNIC no Brasil foi há seis anos. Em maio de 2017, na cidade de Foz do Iguaçu, um evento que quem esteve se recorda marcou um incremento no número de participantes nos eventos do LACNIC. Anterior a isso, em 2010, em outubro de 2010, ocorreu o evento do LACNIC em São Paulo, mas esse evento foi em conjunto com o LACNOC, na verdade, o primeiro evento presencial do LACNOC, considerado assim o lançamento do LACNOC, isso há 13 anos. E antes, em 2008, recebemos em Salvador, Bahia, o primeiro evento do LACNIC no Brasil. Sobre Fortaleza, além de uma cidade com lindas praias, diversas atividades interessantes, ela tem também um papel importante na infraestrutura da internet da região. Dos 16 sistemas de cabo de fibra ótica que chegam no Brasil, 12 deles chegam em Fortaleza, ou seja, 75%. Em Fortaleza nós temos um X e é o aquele que tem o segundo maior volume de o maior número de participantes e o terceiro em volume de tráfego no Brasil são mais de 60, 600 participantes e picos de tráfego de 4, 4 terabytes por segundo é o X também que apresentou a maior taxa de crescimento nos últimos anos aí entre aqueles que estão no Brasil falando sobre X é interessante mencionar serviço, uma atividade operada pelo NIC-BR, ele chegou a uma marca histórica de 20 terabits por segundo em dezembro de 2021, passando a ser, assim, considerado o, aquele com maior de tráfego no mundo. Para colaborar nessa apresentação, eu vou pedir que passem dois vídeos, o primeiro deles em, como tradução, legenda em espanhol, e depois o segundo só em português, mas fala sobre essa parte de infraestrutura, eu creio que fica claro para a gente entender. Pode passar os vídeos, por favor. Vem, vem pra, cá, vem pra cá Praia, areia, esporte no mar E voltinha na beira-massa Volta da terra, um som dançar Vem fortalecear Sorriso, romance, curtição gigante Um calor viciante Noites faladas, várias risadas Todo mundo vindo pra Fortaleza, a capital do turismo do Nordeste. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai! Vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem! Vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem! Vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem! Vem, vem pra cá, vem Fortaleza! Vem. Vim, vem cá, vem Fortaleza vem. Prefeitura de Fortaleza. Um futuro de transformação digital, conectando o Brasil ao mundo pelo hub de 16 cabos submarinos de fibra ótica de alta velocidade, estrategicamente posicionado no Ceará. Conectividade que chega a todo o estado por meio do cinturão digital, criando as bases para um ecossistema tecnológico e de inovação com um enorme potencial. Bem, esse segundo 750 vídeo é interessante eu para dizer destacar que, que não é só de estão... turismo, de praias e restaurantes que tem fortaleza, mas se não esse papel também é importante, bastante relacionado com as nossas atividades. E para complementar, finalizar, os eventos do LACNIC e LACNOG, como sabemos, são de grande importância para a comunidade regional e local onde esses eventos acontecem. Oportunidade de treinamento, atualizações, fortalecimento da comunidade, entre outros. É por isso que agradecemos a oportunidade de receber esses eventos no Brasil, e especialmente em Fortaleza. Então, nos vemos em outubro em Fortaleza. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Muito bem. Para cerrar con esta ceremonia quiero invitar a subir al estrado a Pablo Álvarez Tostado Fernández, director de desarrollo de innovación de tecnología de la CIES, Gerardo Vela Monforte, director general de investigación e innovación de la CIES. Y a nuestro integrante del directorio del ACNI, Carmen Denis Polanco. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Sí. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Pablo para que Muy pueda adelante. empezar sus palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues No hay nada que comience como buen proyecto que no termine. Y tengo que decir que hay algo que noto en todas las personas cercanas a este evento en su expresión. Unas ojeras muy grandes, un cansancio muy extenuante al parecer, y una sonrisa que no les cabe. E esa misma expresión que veo en sus rostros o en especial de los organizadores, a quienes agradezco muchísimo lo que han hecho. Lo noté también en redes. Desde el primer día estive eh, estuve metiéndome principalmente a Twitter y la expresión de la gente alrededor de esto es buenísima. A expressão de tudo isso é muito boa, é a base de uma comunidade essa express... a comunidade se baseia na confiança, no trabalho em querer poder em querer poder. Vocês estão querendo um melhor internet para a, a internet que vocês estão querendo uma melhor internet para a América Latina e o Caribe. vocês estão é, dedicando o seu tempo para fazê-lo. A decisão de vir a Yucatán é uma decisão que talvez pode ser de um comitê, mas a decisão da comunidade de apoiar a vinda a Yucatán e de fazer, tornar este o evento o maior evento do LACNIC só pode ser se refletido em olhos cansados e num sorriso que chega até o coração. Isso que vai ficar gravado aqui é, é a base e de de uma boa internet, de uma comunidade forte e do governo de Yucatán e da Secretaria de Inovação e Educação Superior que nos, nós coorganizamos organizamos junto com apenas como anfitrião que, cola, que prepara a mesa para que vocês... Se, se, Oferece a mesa para que vocês façam aquela festa, porque tudo o que vocês estão fazendo tem eh, sua repercussão na educação, na sociedade, nas empresas, mas principalmente na, em toda a América Latina. Então, bem-vindo à sua casa toda vez que quiserem. Agora convido o Gerardo para que faça uso da palavra. Muito Obrigado. Boa tarde mais uma vez a todos e todas. É uma honra estar aqui neste momento de encerramento deste extraordinário evento do LACNIC 39. Quero agradecer pessoalmente no nome do Estado de Yucatán ao LACNIC por ter escolhido o Yucatán e a cidade de Mérida como sede para este importante evento. Espero realmente que a cidade e o Estado Tenham respondido as expectativas que vocês tinham. Acho que parte importante de ter eventos deste tipo é também conhecer eh, novos locais. Esperamos que tenham uh, podido aproveitar para curtir o Yucatán e que possam ficar no final de semana para eh, aproveitar... -se a beleza da cidade A hospitalidade do povo Do Jicuatã, que é muito reconhecida E que nos dê, uma, dê a oportunidade De fazê-los se sentir em casa Como o Pablo falou numa, em, em algum momento Convidamos vocês a voltarem Toda vez que tenham vontade Adoraríamos recebê-los novamente Tenho certeza E tenho dados Que acabam de me compartilhar Que confirmam que o LACNIC 39 foi um grande sucesso, a reunião mais, com maior eh, presença de pessoas eh, de todas as que realizaram, e essa é uma grande notícia para vocês e para nós. Reuniu centenas de pessoas aqui fisicamente e também virtualmente para discutirem questões ligadas ao desenvolvimento e à governança da América Latina e o Caribe. Pablo falou, faz alguns instantes. Qualquer pessoa que vem participar, do, de, seja presencial ou virtualmente em um evento como este, também envolve que fez algum sacrifício, alguma coisa teve que sacrificar para estar aqui. Seu tempo, seu dinheiro, outros compromissos. Certamente alguns de vocês também já aconteceu. Perdeu o aniversário de algum filho em casa, ou de seu esposo, sua esposa, sua mãe... Alguma coisa sacrificou para vir aqui, não apenas o dinheiro. E o fato de sacrificar alguma coisa para vir aqui significa que não importa que participar de um evento deste tipo é, faz que não seja tão importante perdê-los e permite contribuir para construir um mundo melhor. Se fosse um congresso de médicos, pelo desenvolvimento de melhores técnicas para a saúde, no seu caso, construir um, um melhor mundo para a América Latina, o Caribe, um melhor mundo por meio de uma... Internet melhor. Isso agradecemos do ponto de vista pessoal também. Agradeço o trabalho de vocês para que minha família, minha pessoa, meus filhos possam ter um mundo melhor cada vez mais com a melhor internet, melhor educação, melhor saúde. Como vocês sabem, melhor do que ninguém, o impacto da internet é absolutamente em todos os âmbitos das nossas vidas. Esta reunião também nos permitiu entrar e colocar o Jucatã como um estado de experiência que. Tem, tem desenvolvido o setor da internet e possibilita fazer conexões e ligações e também agradecemos. Finalmente, não tenho mais que reiterar o agradecimento ao LACNIC Carmen. E como também, nós, como Pablo falou, nós preparamos a mesa para que vocês fizessem uma festa maravilhosa. Parabéns pelos resultados do evento a toda a equipe do LACNIC e lhes desejar a todos um seguro e feliz retorno para casa. E reiterar que nossas portas estão abertas para quando queiram visitar Jucatã. Boa tarde muito obrigada. Muito obrigada por suas palavras, Gerardo. Agora convido a Carmen Denis a vir por aqui, porque vamos fazer um pequeno reconhecimento ao governo de Yucatán, que será feito por Carmen. Que Sim, Oi, muito bom. Boa tarde. Boa tarde, que bom que estou de óculos. No nome do LACNIC, dessa maravilhosa organização, por favor tenham a gentileza de chegar mais perto. Agora eu fiquei assim, falando como falamos em Yucatán. No nome do Lagneke. muito obrigada. Isso aqui é uma coisa, um simples, mas caloroso reconhecimento a todo o trabalho que eu houve por trás. Como bem falaram, Pablo e Gerardo. Foram muitos meses de trabalho e no nome do LACNIC agradecimento ao governo do estado de Jucatã como anfitrião e sua reunião de sua reunião número 39 e por sua valiosa contribuição para o LACNIC 39 que ocorreu aqui na cidade de Mérida Jucatã de 8 a 12 de maio de 2023 muitíssimo obrigado Obrigado Obrigado Carmen muito obrigada pela organização. Obrigada. Muito obrigada, Lagnick. Muito obrigada, Carmen. Convido você a fazer uso da palavra. Muito obrigada. Muito, muito estimada. prezados amigos, colegas... Para muitos da família. Membros da comunidade da internet da América Latina e do Caribe. Depois de uma semana de painéis, tutoriais e apresentações técnicas, muitos encontros de networking, muitos encontros de amigos, chega a hora de encerrar este maravilhoso e mágico evento. Para mim é um prazer, uma honra, saber que os 750 participantes presidenciais e os mais de 500 remotos que se uniram a nós durante esses cinco dias, que puderam aproveitar esse espaço de encontro, de capacitação, teve diferentes, que teve diferentes atividades em cada um de nós, passando de uma sala a outra, de um, de um lugar a outro, quisemos destacar aquilo que foi realizado. Bom, tivemos sete tutoriais modulares, na segunda, eh, sexta, IPV6, laboratórios de conexão, geolocalização, IRR, PRPKI e outros. Com muita participação e interação de vocês, da nossa comunidade, todos vocês. Mais de 15 apresentações técnicas no Fórum Técnico do LACNIC e LACNOG, também a, a sessão e esse encontro da comunidade do México México presente e futuro e qual, com uma, uma extraordinária participação e da qual nós levamos várias tarefas que de, deram sentido a esse encontro também foi realizado o painel de cibersegurança antes da abertura e o fórum público de políticas quando, no qual apresentaram cinco foram apresentadas cinco propostas com muitos comentários e discussão pela primeira vez que foi realizado o BOF de medições com uma convocação extraordinária. No âmbito do evento, também foi realizado o FRIES, Conference and Training, PIM Forum, LAC, e Baraí. Concluindo, terminando, gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram possível realizar este evento. Por parte do Governo do Estado, que tivemos, recebemos nossos seus cálidos agradecimentos mas também os instrutores de tutoriais muitos deles é, voluntários autores dos fóruns públicos de política os moderadores todas as pessoas da comunidade que participam e colocam a melhor das boas-vontades como sempre queremos destacar o trabalho daquelas pessoas que apoiam serviços e logística para tornar estes eventos mais acessíveis e interativos por último, logicamente agradecer a todos os voluntários e membros da comunidade que tornaram possível todo este grande evento. Aos patrocinadores, obviamente, e ao nosso tão querido e reconhecido staff do LACNIC. Como disse há pouco o Ricardo, estão convidados a participar do LACNIC 40. Já nos dá muita emoção para chegar de 1 a 6 de outubro, nesse mesmo ano de 2023, em Fortaleza, Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, Carmen, pelas suas palavras. Agora sim, chegamos à reta final. Queremos agradecer a todos por sua participação no LACNIC 39. Esperamos que tenham podido participar ao máximo de e aproveitar ao máximo todas as atividades da agenda e as sessões de networking. Me despeço e nos vemos no próximo evento LACNIC 40, LACNIC 2023, em Fortaleza. Muito obrigada a todos.